E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de novo do Motovlog Belém. Agora de carro vlog, né? Tô aqui na garupa. Eu e minha namorada estamos indo aqui no... no, no aniversário de um time de futebol. Que é o time dela, né, amor? Sim. O time do, do, do Imprensinha. Boa tarde, gente. É, o Imprensinha, ele foi fundado em 2016, aí agora a gente tá fazendo aniversário de 3 anos, uhum. eu entrei há pouquinho tempo, menos de um ano, mas é, elas foram bem acolhedoras comigo e eu já faço parte do time e a gente tá indo lá nesse aniversário, bora ver como é que vai ser, acho é. que vai ser muito bacana. Comemoração dos 3 anos, e aí acho que quem quiser acompanhar pode seguir o Instagram delas que vai conseguir. É... acompanhar como é que foi a tarde lá né é o nome é imprensinha feminina é segue lá imprensinha feminino vou tentar colocar o link direto embaixo mas é só pesquisar lá que não tem erro só tem um tem o um masculino mas é só o, o feminino na casa né vai pela sala do Orleans mesmo é melhor eu acho asfalto. falta é. E a gente está testando né, o ângulo novo da, da GoPro com a, a, esse suporte que eu inventei, né, eu fiz em casa. Aí é só um protótipo. Né? Então, como todo protótipo, ele está bem assim. Vamos dizer, bem arcaico a, a, o design dele. Mas a, espero que a funcionalidade esteja boa. Então aí a gente vai fazer o teste agora né, para ver se vai ficar bacana. Como eu não tenho, eu troquei de câmera, tô com a Hero 5 agora. Aí eu não tenho ainda microfone externo e, e o microfone e o microfone interno da câmera não não pega bacana o áudio dentro do carro, fica muito esquisito. Pega muito barulho do do motor e tudo, a vibração de certa forma passa para a câmera todinha. E aí vamos testar aqui gravar pelo celular para ver como é que vai ficar dessa forma externa. Né? E aí a gente tá, a gente nunca foi nesse, nesse, como é o nome do lugar lá? O nome é Clube Albatroz. Al, Alba, Albatroz é lá na, na, dentro da área militar e tudo. Aí não. É uma vila militar. É uma vila militar, então a gente é nunca, grande. nunca entrou lá. pelo menos, eu acho que eu nunca entrei. Talvez, assim, bem rápido pra fazer uma corrida, mas nunca lá pra ir pro clube mesmo, Aí, bora ver o que que, que vai dar, né? Aí, quem não... Tem até um vídeo no canal da, da... Das meninas jogando, eu postei recentemente. Vou deixar o link também na descrição pra vocês verem tudo. E é isso. Estamos sumidos do canal devido da correria. Muito trabalho, né, meu bem? Muito trabalho. Eita. Muito trabalho, e... Muita canseira, correria, canseira e a gente acaba tendo pouco tempo pra, pra andar de moda, pra viajar e tudo, a gente tá... Pra sair no geral. Pra sair no geral, a gente chega já esgotado só pra deitar mesmo. E na folga a gente acaba tendo um monte de coisa pra resolver e acaba não tendo tempo pra, pra vamos dizer assim, pra relaxar de fato, dar um rolê. Então, assim a gente vai levando, são ciclos, né, a gente chegou nesse ciclo de trabalhar um agora agora nessa <risos> parte da nossa vida, né, mas depois vai vir um novo ciclo da gente se estabilizar um pouco mais, né, se Deus quiser trabalhar, trabalhar menos e ganhar mais, ou então trabalhar mais e ganhar mais ainda, o merecido, né, por aí vai. Mas quanto a gente vai levando, e é sempre que que dá a gente faz o possível para postar um vídeo legalzinho assim pra vocês, né? Pra não ficar empoeirado o canal. E a gente nunca sabe dia de, de amanhã, não sabe as surpresas que a gente, Deus tem pra gente, né? De repente, pareceu uma moto, parece uma viagem inesperada e por aí vai. E é isso. Vamos lá, seguindo o GPS, falta... 3 km ainda 3,9 praticamente 4 10 minutos aí bora ver Mas, bora ver se vai ficar bacana o ângulo da câmera primeiro se o áudio vai ficar bacana também a gente está gravando o áudio de um Xiaomi é, Redmi é 7, não, 7 7 né uhum. então e usando o aplicativo aqui da Play Store que eu baixei um de de gravar voz não sei dizer o nome já esqueci, eu só digitei gravador e baixei o primeiro que eu vi. Então, bora ver se vai dar certo. Né? Pois é. E aí, depois eu vou tentar colocar um, um, um extra mostrando como é que tá o suporte aqui no carro e tudo, pra vocês entenderem essa gambiarra que a gente fez aqui, né? Bora ver se vai dar certo. da Júlio César, porque quem tá com saudade de Belém, isso é uma chance de vocês verem um pouco como tá a cidade, não mudou nada, continua a mesma coisa, <risos> inclusive mesmo os mesmos buracos de sempre, que a gente acaba gravando, Ou um até tempo. mais, Ou até Vai. mais, justamente. <risos> a única coisa que fizeram foram jogar uma tinta amarelada aqui nesse canteiro, mas já tá pichado, ó. não tem nenhuma semana que pintaram, já tá tudo pichado. Infelizmente, infelizmente Vamos A gente tá quase chegando já né, falta um quilômetro, e, um quilômetro vírgula seis, praticamente, sete, só que como é linha reta, vai ser jogo rápido. Se não estiver atrasando a chuva vem... É, na hora! <risos> Vamos lá. Entramos. Entramos no quartel sem saber que estamos filmando. <risos> Você sabe onde é? Tu tá indo no rumo, é? Eu tô indo onde o mapa tá me levando aqui. Ah tá. Cá estamos na. Na Vila, Vila Militar... Militar. Albatroz e trazendo a chuva para a festa <risos> lombada de bacana. Então, gente, ó, aqui que fica como é que fica aqui o suporte. Deixa eu ver se a luz aqui tá funcionando Ó, fica assim ó. Aqui eu coloquei Um pregador amarrado numa ponta de vara De, de inox Aí eu engato aqui no Aqui no, no, no Suporte de cabeça, né Até aqui no outro, baixo, no outro Suporte de cabeça do carro mesmo E aí ela fica aqui Bem centralizada, né Depois que eu consigo ter meus ajustes Manuais, né Eu coloco a câmera aqui nessa posição e fica mais um... Bom, fica nesse ângulo, né? E aí pega pega tranquilo, ó, é para vocês verem, né? Fica assim. Essa foi a, a minha gambiarra, né? Dois pregadores, né? Uma barra de ferro, Eu coloquei o suporte aqui daqueles guidões de bicicleta, coloquei a, a, a, O suportezinho que gira, né? Que você frouxa aqui a rosca e, e gira. E aí ele pega aqui bem centralizado já a, O painel, né? O painel e o um pouco do vidro, né? Então é isso Basicamente é isso a, a parte funcional dele tá legal Agora falta só ajeitar um pouco da estética Que tá com fita isolante O pregador aqui Então fica uma coisa Muito Bem, bem Esteticamente legal, né? Mas funcionalmente está Está bacana. É isso.